Ah, pessoal, um gajo tem que ajeitar o cabelo que a produção já estava ali a refilar connosco Que ah, eu sou o grande youtuber já tenho produção e tudo. Como é que é, pessoal? Está-se bem? Uh, eu já nem sei como é que isto se faz. Pessoal, eu estou aqui outra vez à frente de uma câmera. Já nem sei o que é que eu fazer às mãos, o que é que eu fazer aos pés. Estou só, tipo, aqui a andar de um lado para o outro. Uh, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer aqui uma react. à paródia que o Cardoso lançou, agora não temos futebol. Por isso está complicado trazer contra o seu futebol, já que não há futebol. Então eu vou regir esta paródia que é sobre Fifa, que é um jogo que por acaso eu também jogo. Que é a azia no Fifa, que isto acontece bastante. A, a mim também me acontece, então eu acho que vou me identificar bastante com esta paródia. O primeiro link da descrição vai ser o link deste vídeo. Para vocês irem ver e darem lá o like. e yeah, Ele não precisa que eu, que eu divulgue eu, eu não. Ok pessoal, mas sem mais nada vamos botar aqui os meus auscultadores da Racer uh, e bora lá então. só o que eu tenho trabalhado, o que eu tenho poupado para ter um, este monitorzito que eu tenho e a minha cadeira estes gajos chegam ali, penda. Olha, mas isto está a dar uma boa ideia para um vídeo. O que é que vocês acham de eu fazer um vídeo dos melhores reis junto, um tentando não ficar irritado, mas ainda assim, comenta aí que eu, eu acho que vai ficar fixe. Olha, olha aí, aí o gajo ia matando o amigo. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Isto é a música? De uma música do Sporting? Já, yeah. isto é uma música do Sporting? Oh, bom gosto, Cardoso, bom gosto. Não é só hoje a todos os dias. Já parti tanta coisa, só me deixas no... Menos, vocês viram aquilo? <risos> o gajo, <gás>, tipo... <risos> Pega a cadeira, vai mandar a cadeira que o bragalha e parte a televisão. Oh man, ei. Ei, ei, ei! A ideia dele se calhar era só partir a cadeira, mas olha, foi a televisão e tudo. Um ressalto pior do que este foi só aquilo que aconteceu no meu próximo episódio de FIFA. Vocês vão ver que também foi uma cena absurda. Por sorte não deu gol A produção tá estava aqui a dizer que o cabelo está uma merda, mas já. E de quarentena e de time não se pode ir a cabeleireiros. Olha outro do meu Parece o Roberto. O seu nome é Roberto. É Roberto. Mais um passo falhado, como se e isto é a FIFA 14 mana. Eu também já fiz isso várias vezes. Vendo a defesa. Não estou a ver qual é a cena. Olha a defesa. Oh. <risos> o braço do gajo passou-lhe a cabeça, man. Sábado. Podia ser pior. Podia ser o jogador do Covid. Então aquilo é o gajo preto do gatafo, qual é a cena, mena? Uh, fez o mais difícil que era falhar. Ah! <risos> tá fixe. Isso é um abuso. Por ai, ia? Porque Desinstalei e voltei a instalar. Porque é que tenho sempre que voltar? Como eu te entendo? <risos> K.I.A. Okay, e yeah. hey, o gajo boa, man! Que E eu só queria jogar para me divertir, mas faço sempre um reajo. Isto faz-me lembrar um gajo. Coisa mágica e inacreditável que FIFA já me fez, não sei, deixa pensar. O carrinho, o gajo está a entrar por ali. Fora Mario, era para lá e. Nossa, aqui é o. o que é que foi isso, Alex Delz? Yeah, Olha! Também já sofri muito com a FIFA, não és o único, Carlos, acredita, não és, não és, não és. Todos nós sofremos muito, mas tipo, é o melhor jogo de futebol, portanto, Tiago, FIFA patrocina-me. Please, patrocina-me, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, mano, dá-me dinheiro. Ok, pessoal, o paródia está muito fixe, aliás, vindo do Cardoso, o que é que se pode esperar? O FIFA realmente às vezes é mesmo mauzinho connosco. Tipo, agora a nova moda é que os jogadores todos se chamam Undefined. Isso. Yeah, isso, isso é bom, isso é bom, tipo. Yeah. Mas já, yeah, pessoal, eu ainda não estou assim muito à vontade com as câmaras. Mas se vocês gostavam que eu fizesse mais reacts, tipo assim de paródias ou de, de outros vídeos, até eu acho que é um conteúdo que me dá view. Portanto, se, tendo em conta que é um conteúdo que dá view, eu gostava de trazer mais. Comentem aí muito nos comentários. Comentem nos comentários. Onde é que te querias que eles comentassem? E já ah, pessoal, se gostaram, já sabem. Deixem aquele maravilhoso like. Uh, Subscrevam-se se estão novos. E o mais importante ainda é partilhar. Porque a partida ajuda-me imenso para o canal crescer. Para mais gente conhecer o meu trabalho já com o YouTube, de notificações está. Eu não diria merda, dizia abaixo de merda. Mas já a tinha... Foi isto. Esqueci-me do que ia dizer. <risos> olha, pronto, esqueci-me. Olha, beijo-vos na próxima. Tchau! and sit down, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me, throw your sticks and your stones, go...